Gavetas que já vêm com divisórias de acrílico. Parece muito prático e muito bonito, né? Mas não faça isso no seu armário planejado. O que, Priscila? Colocar divisórias de acrílico dentro da gaveta. Primeiro de tudo, vão te cobrar dois horas da cara para poder colocar isso aqui dentro. Segundo, colmeias são bem melhores. E eu vou te provar agora por quê. Olha só, a gente tem duas gavetas aqui que estão organizadas tá? Com cuecas, meias. E embaixo, pijamas. Todas elas com as divisórias que já vieram de fábrica. Agora, eu vou pegar colmeias, reorganize. E vou reorganizar isso tudo dentro das colmeias. Com as colmeias com que tem o um tamanho certo para cada coisa que eu quero organizar: para cueca, para meia, para pijama, para blusa, para sei lá o quê. E aí, vou reorganizar isso tudo e você vai ver o que vai dar. Você viu como a gente ganhou espaço nessa gaveta? Olha só, isso aqui tudo estava em duas gavetas, mais ou menos, espalhado assim, né? Porque por conta das divisórias acrílicas, a gente acaba criando é, umas categorias mais separadas, a gente perde muito espaço lateral, principalmente quando a gente vai organizar meias, por exemplo. E aí quando você troca por colmeias, tira aquelas divisórias acrílicas, coloca as colmeias. Exatamente do tamanho que você precisa. Então, aqui eu usei uma de 10 centímetros, aqui uma de 15 e aqui uma de 30 centímetros para os pijamas. Eu consegui colocar meia cueca e pijama na mesma gaveta. Olha só a economia de espaço. Fora que essa colmeia daqui, olha só como ela é linda. Olha, é a colmeia cinza do Reorganize. Ela é lindona para armários masculinos, né? Os homens costumam gostar muito dela, tá? E nesse armário aqui, que tem um tom acinzentado, ficou uma coisa de louco, gente. Olha só isso, hein?